Olá pessoal, eu me chamo Leandro. Então vou dar sequência ao que os colegas já apresentaram. Agora desmiuçando mais o nosso código, né? Eu vou deletar aqui a nossa pasta, nossa pasta onde está o código fonte. Vou deletar os arquivos, o executável e o .xt. Vou abrir o código fonte no devc++, Então, a gente fez uma opção por falar sobre arquivos em C si, utilizando duas bibliotecas padrões, né, só essas duas, sem utilizar outras e sem utilizar também funções, além da função principal, sem utilizar struct, né, sem struct, uh, e também sem manipular strings. No nosso caso, a gente utilizou string, mas sem manipular ela, então a gente não precisou da biblioteca string.h. Uh, então nosso código ele é todo feito na função principal mesmo né e aqui a opção de uma constante mas não tem porque utilizar essa constante é só para deixar mais prático né esse, esse nome que estava definindo aqui né a nossa string nosso vetor de caracteres né uma string e então a gente faz uma solicitação para o usuário uh, dessas, desses dados né peso idade Aqui pseudo booleanos uh, para verificar se está alimentado ou não está alimentado e se está esfriado ou não está esfriado. Né? E depois retorna para o usuário, cada uma dessas coisas, para o usuário entender o que está acontecendo. Aqui poderia ter um delay da, da biblioteca time.h, só para ficar bonitinho, né? verificando dados. Três pontinhos e aí espera um pouquinho, pode esperar três segundos até a máquina processar só um efeito estético. E, claro, poderia ter mais bibliotecas, bibliotecas gráficas, né? Alegre, por exemplo, né? para ficar mais bonitinho. Mas a gente optou por deixar o mais simples o possível, né? Até para facilitar a compreensão. E aqui retorna para o usuário as coisas positivas, né? E aqui as negativas. Tudo dentro de, de, um, de um if e mais para cima dentro de um while. Para caso o usuário colocar uma resposta inválida, retorna, um, volta. E pede de novo, né, pro, pro usuário, né? Errada não, uma resposta que não é possível, né? E aí, a nossa manipulação de arquivos, ela tá dentro de um if geral. Uh, todas essas condições aqui tem que estar uh, certinhas para poder gerar um arquivo, né? Então a gente abre um arquivo, a gente abre o um file no meio e um ponteiro file também para apontar para esse arquivo. A gente abre aqui e abrindo... A gente abre nomeando e aqui está o principal do nosso código, né? Que é o mais complexo, no caso. Na verdade, esse nomezinho é uma string. Para manipular esse nomezinho, teria que utilizar a biblioteca string.h para poder modificar esse nome, né? Mas aqui a gente está fazendo uma coisa geral, né? Cada voluntário uh, ele vai substituindo, né? Cada voluntário que você insere, né? Mas aí dentro do programa a gente pode colocar um, dois, três, né? Mas para utilizar, uh, para poder inserir nesse, nesse vetor de strings, teria que, que manipular esse xt uh, teria que manipular esses dois nomes, né, o voluntário e o xt nos espacinhos do vetor, utilizando a, a string.h, que é uma coisa um pouquinho mais avançada. Mas a gente pode brincar e colocar, por exemplo, o um nome. O nome da própria, própria string que a, gente, que a gente nomeou lá em cima, né? Que a gente vai pedir pro usuário lá em cima. Vamos executar aqui, só para ver. Executando. Vou fazer um teste. Aqui eu vou colocar o mesmo, né? Leandro. Uh, 104kg. Idade 32. Bem alimentado. Sem resfriado. Arquivo gerado é com sucesso. Certo. A gente pode ir na nossa pasta. Na nossa pasta já vai ter um arquivo. Só que esse arquivo é um arquivo sem extensão. Um arquivo que não é Apple .txt. Só que a gente pode utilizar o bloco de notas para abrir esse arquivo, como a gente não conseguiu nomear, né? A gente pode abrir pelo, pelo bloco de notas Opa! Fiquei errado ali Mas... olha aqui abrir com o Bloco de notas Que vai ter os dados que a gente mandou escrever, né? A gente mandou escrever esses dados aqui Cadê, cadê, cadê? Tudo isso aqui no fprint, no fprintif É o que a gente mandou escrever, a gente mandou escrever essas variáveis e tudo isso aqui para printar, né, a, a stream, a idade, o peso, né, a, tanto nesse nome que eu coloquei agora, quanto naquele anterior, voluntário.xt. No caso, ele não tem .txt porque ele vai só printar, a, na verdade, printar não, ele vai só puxar a, a stream do que a gente colocou lá em cima, que é o nome, né, a gente pediu o um nome, a gente coloca o Leandro, e vai só o Leandro sem .txt, então fica um arquivo sem extensão. Para a gente fazer uh, Leandro.txt a gente teria que utilizar, então, a biblioteca string.h para inserir nesse leandro, no finalzinho ali, uma, um, uma, outra, uh, uma inserção de string, né, naquele vetor. Então a gente coloca essas informações para pintar no arquivo. Aqui ele faz toda aquela transição, né, do buffer. E depois a gente manda fechar o arquivo. E aqui retorna o usuário, que o arquivo foi é gerado com sucesso, caso todas essas condições sejam preenchidas. E no final... Uh, caso não, não sejam preenchidas, a gente fala que não foi gerado o arquivo e no final fala que o programa foi finalizado. Mais além, eu vou colocar lá no Moodle uma continuação dessa manipulação de arquivos com a biblioteca stream.h, até pra gente poder não só escrever o arquivo, mas poder ler o arquivo. Aí a gente vai ter que utilizar outras bibliotecas, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.